Bom dia, gente. Vamos começar esse vlog hoje levando o carro para lavar. É... Ontem eu atingi uma marca legal, fiquei muito feliz. 900 inscritos no canal. Agora falta é, só você se inscrever para que rapidinho, a gente atinja mil inscritos e comece a, a fazer o, novos conteúdos, o YouTube enviar os vídeos para mais gente e é isso, preciso de você, minha intenção sempre é fazer conteúdos que ensinem alguma coisa de forma direta, prática, sem muita enrolação e, e é isso. Ontem publiquei dois vídeos, um falando sobre escavação e o outro falando sobre... sobre dips dispositivo indicador de porca solta uma coisa que muitas pessoas algumas veem nos carros mas não sabem o que significa não sabem o que significa e outros não sabem o que é isso né então, legal é colocar poucos conteúdos, mas bons conteúdos filmar um pouquinho agora o trajeto, beleza? acho que eu vou fazer até um time, time warp deixa eu só ver aqui Vai ficar legal E é, aí pessoal, tô aqui do Lava Rápido Estou mostrando para vocês aqui rapidinho e aqui do lado do terreno, o que, que eu vi? essa estrutura enorme aqui de painéis solares, né? De energia solar. Eu vou mostrar para vocês uma estrutura de eucalipto tratado com armação de metal. E estão instalando aqui a quantidade de painéis solares nessa região. Eu vou mostrar para vocês. Aqui lá embaixo, olha só o tamanho desse painel solar. Embaixo tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis conjuntos de painéis solares. Agora, para alimentar o que, eu não sei aqui. Mas olha, aqui no é você acredita nisso? tá vindo com tudo, hein? Olha só. Fui no Lava Rápido, lotado. Lotado de gente lá. Tinha mais de 20 carros esperando. E a gente não quer 20 carros, você demore é uma hora cada carro que demora até mais então você vai ficar lá quase o dia inteiro esperando para lavar o seu carro aí eu vim aqui procurar e rapidinho achei aqui um no 701 é um lava é uma ducha rápida ali, não tem uma estrutura grande mas tinha, não tinha quase nenhum carro aqui então para tirar o barro por fora dar aquele trato passar um pretinho no pneu é o que liga é isso aí fico pensando né as dificuldades que a vida traz para a gente como faz as pessoas manifestarem algum tipo de sentimento. Algumas pessoas é, se abatem. Ah, minha vida é uma droga, eu não tive oportunidade, ninguém nunca investiu em mim. Mas existem pessoas que se passarem pela mesma situação que essa primeira que eu acabei de falar, vão agir totalmente um diferente. Vai ser como se fosse uma gasolina, um incentivo. Não, eu vou lutar... Eu vou provar que eu posso fazer diferente, eu vou passar por cima disso, eu vou passar, né? Você está passando por dificuldade, você não fica na dificuldade, mas tem gente que sofre. Então, que tipo de pessoa você é? A primeira, que reclama e fica estagnada, ou a segunda, que encontra um problema e usa ele como estímulo para ultrapassá-lo?